Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você Espero que você esteja bem, feijou aqui na área Vim trazer aqui pra vocês hoje a Betfair, novamente é, Tenho testado bastante a Betfair, tenho gostado bastante do virtual deles, tá? É, tô entre a Betfair, algumas apostas eu faço aqui na Betfair e algumas eu faço na Bet365 Aí depende do, do mercado do futebol virtual, enfim E aqui eu vou trazer pra vocês a estratégia que é muito simples de pegar esse under 2,5. E essa estratégia, na verdade, também ela, ela tem uma odd que paga um pouco melhor em relação a Bet365, por isso que eu prefiro operar aqui. Então a odd é, aqui é 1,5, aqui é 1,40, aqui é 1,66, aqui é 1,53. Então é uma odd boa também de operar, é uma odd mais tranquila de operar. E a estratégia aqui é muito simples, é muito fácil. A gente vai esperar três jogos seguidos ou mais que tenham o over 2,5. É, aqui você pode ver que ele atualiza os resultados também, que ele já tem uns resultados, mas não, é, não atualiza tão rápido, tá? Então, o que, que é melhor para você acompanhar? Eu vou deixar meu, meu Instagram aqui, você pode me chamar aqui na DM no Instagram, que eu utilizo um site de análise e aí a gente pode conversar sobre ele, eu posso te passar as informações, o preço direitinho, para ver se te interessa, que lá ele traz todos os resultados para você, é mais fácil de você acompanhar. Ou você vai anotando, tá? O jogo deu placar, deu under, under, under, ou deu over, né, que no é nosso caso. Então, você vai pegar três jogos com um mais de 2,5, e, e aí você vai entrar no over, no mercado de menos, tá? Nessa estratégia, até agora, eu não tomei red considerando que eu cubro pelo menos três vezes, então deu três jogos, não bateu, aí eu entro no quarto, no quinto e no sexto, cobrindo e ainda não tomei Red, mas nessa vida, principalmente nessa vida de futebol virtual, o Red sempre vai vir, então tenha gestão, não, não fique aí empolgado, vai começar a pegar um monte de green, de repente vai se empolgar e aí vai, vai fazer besteira. Então a estratégia é essa, espera três jogos com over, três jogos com três gols ou mais, depois disso, bater três jogos na sequência, você pode vir aqui, que a chance de você pegar um, um green é muito alta, beleza? Outros detalhes aqui, só mostrando para vocês por cima: os mercados aqui são muito menores em relação ao bet 365. Então, são mercados mais fáceis da gente trabalhar, beleza? Tem várias outras coisas que eu estou testando aqui: o over Meio, já gravei um vídeo falando sobre ele, que também funciona bastante. Estou testando outras coisas bem interessantes. Assim que eu validar, eu trago aqui para vocês. Fechado? Dá aquela moral, curte, se inscreve, compartilha. Valeu!